Aí vem o desafiante! E, saudação internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos! Hoje vamos continuar com nossa série de contras aqui no Fighters 2002 Bora! aqui máxima e sou o player 2. Quem já acompanha o canal não precisa nem dessa informação, porque sabe muito bem quem não pode faltar no que. Eu também gosto de jogar com a Jeremy. Ah, Começou bem. E agora, Goro Diamond. Vai lá, Goro. Pega ela. Isso. E agora, Joy. Se, se, se você quiser mais vídeos como esse, deixa o seu like. Vai, vai, vai, vai, vai. Beijo, chão. <risos> Beleza. E agora vai Perdido. Vai, vai, vai, vai, vai. Maldita. Vai, pega. Isso. <risos> é, vamos para mais uma luta. Ele está jogando na roleta. Ah, não. Caiu o Desse tipo que mais me preocupa é o Shui. Vamos lá. Vamos pega ele. Ah! E aí, quer jogar uma partida? Acesse nosso servidor do Discord e fique por dentro. É só acessar nosso servidor Discord, lá vamos ter todas as informações que você precisa, todos os links vão estar lá no servidor, e o link para o nosso Discord vai estar aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. E como você pode ver, não tem ninguém experiente aqui jogando, então, mesmo que você nunca tenha jogado, pode, pode aparecer lá que não será um problema. Ah, maldito! Deixa lá isso. Ih, agora a criatura sai para lá. Ah não! Sai, sai, sai, sai! Ah, maldito! No máximo! Podia ter mandado especial. Ia dar dois hits. Vamos lá! Dessa vez não caiu o show aí pra ele. Vai, vai, vai, vai, vai! Dito, vamos lá agora. Se <susurra> bate no chão. Isso, ha, protagonista. Aqui não, <risos> moleque. E agora, Angel. E agora é o Seth Se liga que o gordo está vindo. Ah, miserável. Sai, sai, sai, sai, sai. Toma. Não, não. Ah, essa foi por pouco, hein? E vamos para mais uma luta! E agora caiu o Kim! Epa! Que isso? Isso, sai pra lá, sou eu que tenho que agarrá-la! Toma! O quê? Ah, deu draw. <risos> ah, isso coisas acontece. Ah, beleza. E agora quem? Ah, errei os dois Vamos lá, hein beleza ah! e agora ha, com o velhote na equipe beleza vamos lá começando com por ele maru e ó oh, cara aí Ai Kokin Toma <risos> de novo a uma coisa que eu reparei que quem joga de endo dificilmente bloqueia. Então, esses agarrões podem ser a solução. Os counters também. Prender no canto e mandar esses agarrões. E agora o velhote. Vamos. Morreu com o velhote Vai lá, Goro Deu uma lição nesse velhote rosinha ainda possível Um louco Ah, não, brinca Ah, não pegou Não Perdi o papelhote Caraca Coisa mais ridícula Vamos para mais uma luta. Vou passar de emergência. Ah, the two. ali. Tá rolando um. Tá ah, o Gol ganha de todo mundo ali. Vem a fácil. Ninguém come mais que o chão. Se você não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações, que é de graça, amigo. E agora Rui Ah, vai dar chicotada na sua mãe Sai pra lá hum. Sai pra lá, sai pra lá SAI DEBAIXO! VAI VAI VAI VAI, vai. Ah. VAMOS PARA O PRÓXIMO! Agarrou ninguém Os dois agarrões passaram por dentro E agora a máxima Opa! Opa, não vacila não! <risos> Beleza! Ah, Joey maldito! Ah, isso não vai ficar assim não! Alashen! Resolve a parada! Agora sim. Ih, agora dois times de agarrão. Ah, essa luta promete. Fica ligado aí. Se liga aí. Vai lá, Goro. Pega ela. Droga! Os comandos estão falhando também. Menos que da última vez. Mas ainda assim estão. O especial não sai de jeito nenhum. Se faz rápido demais não sai. Se faz lento demais também não sai. E agora a Clark. Opa. Como sempre, o cordão é que tem que resolver a parada. Ah, e é isso mesmo que acontece. Ha! Opa, e agora choque de titãs. Sai, Goro, sai, Goro Isso Beleza É isso aí ah, moleque Então é isso Muito obrigado por acompanhar até aqui Conto com sua presença no próximo vídeo Se quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like Pia até a próxima!